Você nasceu em Areia, Paraíba. Nós estamos num, pro, num programa chamado Construção. E nós estamos num prédio que foi construído para ter esse programa. Tá ligado? Quanto de vocês já se construiu e quanto falta para ser construído ainda? Falta cimento, falta muito cal? É... Na verdade, eu não uso muito a palavra que estou em construção. É até um paradoxo com o que nós estamos falando aqui. Né? Eu, eu tenho até um poema que fala isso, né? Estou em desconstrução porque a minha cabeça foi toda construída para ser opressor. Estudei nos colégios dos opressores, fui formado na casa dos opressores, li o livro dos opressores, pautei a minha vida, minhas roupas, pela vida e pela roupa dos opressores. Mas um dia, um dia o sol nasceu, e eu me vi oprimido. Então eu comecei a tirar a roupa, a empretecer a minha pele a trabalhar a minha consciência de mundo e a minha consciência de classe né, para poder chegar aqui e falar das minhas experiências de dor, as minhas experiências de, de sofrimento, de alegria, mas, sobretudo, pautado por esse elemento da desconstrução, de não querer a festa do rico, querer a festa, a, a, a classe que eu fazia parte, de não invejar, o carro do rico, querer os meus pés, que também ando são feridos por andar, né? e de querer, sobretudo, poder respirar, que essa é a coisa inteira. Quando a gente fala em respirar, a gente não está falando só em sugar o ar para dentro, né? mas em abastecer o nosso corpo e a nossa mente com os pensamentos de libertação, de liberdade. Né? Então, eu vou retomar aquilo que nós que, você, que eu tinha preparado, né? porque hoje é sexta-feira, 13 Hoje é dia 13, nós estamos na iminência desse número fabuloso, o número 13, que vai ser numa sexta-feira, né? que as coisas... Sextou, vai estar numa é. sexta-feira 13, em que o Brasil vai mudar, né? porque nós temos essa vontade de mudar tudo que está acontecendo aí. E, voltando àquilo que eu falei, né? dessa coisa da, da, da desconstrução, isso aconteceu num dia, Ferréz, que quando eu morava na cidade de Areia, no interior da Paraíba, é, a cidade do Brejo Paraibano, uma pequena cidade afastada dos centros, dos grandes centros, né, de Campina Grande, afastada de João Pessoa, que era as maiores cidades que nós tínhamos na época, e porque hoje não, hoje nós estamos rodeados, as cidades do interior estão rodeadas pelo mundo, né, porque o mundo entra pelas janelas do celular. Então, você é, está, você tá está tá na menor cidade, vamos dizer uma cidade lá, cidade de mãe d'água lá no interior da, da da Paraíba, pequena cidade, mãe d'água lá se avizinha a São Paulo, porque lá tem uma pessoa, e eu tenho certeza que tem uma pessoa vendo a gente aqui direto de São Paulo. Mas no tempo, quando eu nasci e quando eu me criei, era apenas aquela cidade pequena que a gente não tinha, não sabia até onde iam os limites. Então, eu estava naquela cidade já com 20 e poucos anos, e, e aí começou a minha desconstrução. Por quê? É, tinha uma pequena banca de revistas e jornais, um bequinho bem pequenininho de Seu Carneiro, onde a gente lia gibi e tal, procurava, e um dia apareceu nessa banca um, uma revista chamada Caros Amigos. E eu entrei ali, vi aquela revista, né, e comecei a comprar aquela revista, Caros Amigos, gostava daquele tipo de literatura que estava sendo escrita ali, que era uma literatura que pensava o mundo, que pensava as coisas para além de onde eu estava. E um dia me aparece um, um especial dessa revista chamado Literatura Marginal. E essa literatura, esse exemplar tinha, um, logo de início, o Ferrez que eu nunca imaginei que, 30 anos depois, eu estaria aqui conversando com você, contando essa história de desconstrução. Eu me desconstruí para vir aqui. Então esse é o meu caminho. Como começou? Começou quando me foi dada a rasteira fundamental de encontrar um exemplar da Caros Amigos chamado Literatura Marginal. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumblecom Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em construção. Beleza? rumble.com/ferrez.